Então a bateria do, da câmera de Nivea, arriou. E agora ela está procurando a bateria na casa dela por todos os lugares. Ela sabe que tem uma bateria reserva, uma bateria de urgência, para utilizar justamente nesses momentos que a bateria acaba. né? A bateria arriou, então cara, cara, cadê a outra bateria? Cadê? Onde é que está? Cadê? Eu deixei por aqui. Então você começa a... Vasculhar tudo, ok? Vasculhar é você abrir mochila. Ó, oh, tô com minha mochila aqui. Eu posso estar tá vasculhando essa tá por aqui, tá por aqui em algum lugar aqui dentro. Eu tô vasculhando a minha mochila, ok? Então, por exemplo, um caso mais extremo, quando a polícia entra na casa das pessoas para fazer uma investigação e não sei, alguém falou que essa casa tinha drogas. Alguém o quê? Falou o quê? Qual era aquele verbo com D? Alguém dedurou, né? A gente já viu nas partes anteriores, ok? Revisa o conteúdo. Então alguém dedurou que essa pessoa tinha drogas em casa. E a polícia chegou e vasculhou tudo, ok? Vasculhar. Aqui, parece que aqui na coluna fala esculcar. Quando você tenta fazer uma coisa, muitas vezes, muitas vezes, tipo uma pronúncia em português de uma palavra. Falando disso, participa aí nos comentários. Coloque aí, escreva uma palavra que você tem dificuldade para pronunciar essa palavra. Ou que você tinha dificuldades para pronunciar essa palavra, que é muito enrolado em português. Então você tentava, tentava, tentava e nunca conseguia. Você pelejava para conseguir. Quando você está pelejando, é quando você está lutando, se esforçando, tentando com muita dificuldade Conseguir algo. Digamos que Elizabeth tá com muito calor. Está num lugar que, que não tá o okay, quê? Arejado, né? Não está ventilando. Lembra da, da palavra arejar dos verbos? Não está arejado, tá muito calor. E ela quer se abanar. Então ela pega um. O okay? que? Um, aquelas coisinhas que abre assim, como é que é? Que você. Né? Que as mulheres usam muito assim para se abanar. É um leque. O leque pode ser isso, ou você pode usar também como uma expressão, no sentido mais figurado de você falar um leque de informações ou um leque de oportunidades. Muita gente faz esse curso na universidade porque oferece um leque de oportunidades, ok? Agora, imagina a situação que você descobriu uma notícia e essa notícia é tipo, uau, caramba, o que é que as pessoas vão falar sobre isso? Aí eu contei essa notícia para você. Você ficou assim, impactado, impactada. E eu falei, Ei, mas abafa o caso, abafa o caso. Abafa o caso, ok? Quando você abafa alguma coisa, você cobre isso, você deixa aquilo ali escondido, num lugar assim pequeno, que está abafado. Lembra daquela, daquela palavra lá que a gente aprendeu? Desabafar, né? O verbo desabafa, sai, tipo, fala. Quando você abafa, é o contrário. Tipo aí, abafa o caso. Abafa o que aconteceu ontem à noite, porque senão vai dar o quê? Qual foi aquela, <risos> aquela expressão que a gente viu? Vai dar tre. Vai dar problema, vai dar treta, ok? Então é melhor abafar o caso. Uma palavra aqui, o que é expressão também.